Olá gamers, olá pessoal, eu sou o Dark Gamer, estou fazendo mais um vídeo de Warframe para vocês, hoje estou aqui com uma malta a pescar, nós decidimos fazer uma, uma uma pequena jogatina, eu tenho aqui como convidado o DarkloverSoul, ele também é youtuber e faz vídeos na Twitch do Warframe, e temos outros pessoal aqui acompanhando que são os seguidores dele, nós decidimos pescar hoje, então acompanhem aqui o meu vídeo, não se esqueçam, deixem um like, comentem no, sobre o que acharam do vídeo, e vamos continuar aqui começar com a nossa jogatina. É isso aí, galera. Seja bem-vindo aí no canal aí do Dark Game. Se inscreve, deixa o like, compartilha. Deixa os comentários, né? Pra gente observar aí nos próximos vídeos, né? É. E vamos pescar bastante peixe aqui. A gente precisa fazer bastante coisa. Eu preciso muito. E tá em live, né? E eu tô em live aqui no Twitch também, galera. Pessoal, <risos> Me convida aí. Mete o botão no, nesse like aí, hein, galera? Que eu quero ver a meta hoje de 5 mil likes. Caraca! E aí você eu também pra poder ajudar, não é? Quem for o Rocha aí me chama se tiver espaço. Tem. Tem vaga aqui, tem. chama aí, Leão. Tem uma vaga, sim, tem uma vaga. Deixa eu chamar. Hoje, galera, eu quero uma meta de 5 mil likes, hein? 5 mil likes. No meu canal não chega a 5 mil likes. Tem que chegar no um é. like, é a meta. É a meta. Já vai pegando galera, todas as contas, tá ligado? A galera tem que compartilhar aí com os amiguinhos, com a vovó, com o titio, com o vovô, com o papagaio, com o cachorrinho. Todo mundo assiste a live. O batata, é batata mesmo, né? Batata tá com muito barulho aí, batata. Ah, o microfone é zoado é meu o microfone. Deixa eu ver se eu consigo abaixar o volume dele. Abaixa um tiquinho da, da saída, a da saída do microfone vai. Eu te espera Bora, bora. Peraí, que. aí que eu vou abaixar aqui, calma. Ei, peixe fugiu. Eu quero, peixe. Vou dar um uns, uns no meu. No meu. É os peixes trollzão. Vou fazer a missão lá e vocês pescam aí, tá? Segura aí. Os peixes são é maus troll. O chato é quando você tá com, com um amiguinho, né? Mas só que o amigo não vê o mesmo peixe, é diferente, é zoado. É, não vê não. Quando, Sempre eu vou pescar o meu, quando eu puxo o meu e o, o, e o do outro tá perto, o outro, do outro sai, vai -se embora. Eu acabei de pescar um pequeno, mas pode pescar aí. Isso deixa de um bom pescador. Agora o microfone? Tu tá ainda? Peixe, peixe, cadê você? O peixe é uma trollzão. O peixe vai trollar você, rapaz. Esse peixe aí é troll. Eu é aqui apanho peixes grandes. E grandes... eu lá esqueci de me chamar. O Léo tá dormindo aí. Cadê o Léo, rapaz? Dormiu sentado, só se foi. Léo, chama o Júnior aí, rapaz, cadê o? Dormiu. Dormiu rapaz, sentado. O Léo ficou de castigo. Lascou. <risos> Esses sonhos aí foi bem... <risos> e se for analisar fora de contexto... Eu tô fazendo a missão. É, nem vi uma missão, a caçada, né? Alguém a menos que caça os GNRs e depois nos deixar em paz? Vá, é, mais um peixe. Fugiu. Eu tava pensando aqui: será que o. O. Unidos, o Nydos. Se ele usar o link dele, o Parasite Link no. no Teralist ele toma dano, ele toma as áreas de dano, o Nidish. Não deve funcionar. Ele fica tomando. Eu não sei se ele vai receber o link, né? Será que ele recebe? O problema é esse, se ele receber o link é imortal. O Nidish. fica lá de boa. Pois é, né? Isso aí é bom. Rapaz, o Léo sumiu mesmo? Podemos tentar. É, quando ele te na naí, tá? aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Michel, Mozé. Oi? Chama o Junho. Ah, o Zé. Não, eu chamei, ué. Chamou não, não tem nada aqui. Ué. Chama rápido antes que termine a missão. Rápido. Z Zoado. Antes de terminar a primeira parte, no caso. Né? Opa, entrou ele. O Warframe não trave, que ele seja bonzinho. Ganha, <risos> pai. Eu botei a soma aqui crítico aqui pra ver se a gente mata rápido aquele cara. Teste lá. É bom a, a Cibares, Cibares eu sei que é boa. A Sibaris? É, Cibares eu sei, Cibares Prime. Acho que eu não tenho ela, não, vou já dar um jeito. Eu tenho ela, mas... O. Dark Emerson, que é a build da Cibares do negócio. Meu colega. Ele, tem a build, ele foi, foi com ele. Do negócio. Ah, botasse por mim, coisa e tal. Tu sabia que o link da Trint da, da, da, da não pega nele? Pega é, não? Pega não, tentei. Triste, triste. triste. Se, o, se o link da Trinity não pega, então o do, do Nindus também não pega. Não, mas o do Nindus dá pra colocar essa é, e não vou valer é. esse pequenininho e deixar ele vivo. É. Será que rola? Eu acho que rola, porque o pequenininho ele toma dano de habilidade e tudo. Ah, esse, esse lago eu não, eu não curto pescar não, vou lá pro mar. O mar? Esse lago é mó é bugado. Os peixes, então vamos pra lá. Vou pescar no ar, acho que fica melhor. Eu tô sem consumível nenhum. Não consigo trocar de arma, peraí. aí. Consigo, consigo, consigo. Calma. Agora apareceu. Vou mexer o consumível. Rapaz, eu tenho que achar uma pedra que eu não consigo achar, acredita? Qual é o nome? Nome, nome, nome. nome, <risos> nome. que achar nome. Pedra que eu não consigo achar. Azurite, azurite gota. Não, azurite gota, tu não acha? Tu tem que fazer. Tu tem que comprar o diagrama dela trocar com o ostrom lá no minerador. E, tá vendo, é dá. É nas mores ó. É, é só país. isso, rapaz. É. é. No, e, ontem ficou, não, rapaz. e ontem você ficou três horas seguidas caçando pedra. Puta que... <risos> onde, onde que eu acho o, o diagrama dela? Ontem fez, um, um, ontem fez um a, live de, a live de, caçando essa pedra. Pela Pegou a pedrinha menor, não foi a Azurice. Onde que, que é só, isso? Né? Que ontem faz ontem ficou, gravou uma live caçando essa pedrinha aí, moço? Rapaz Deus, tem... Deus de do céu. Eu não peguei essa pedra, tu tá? acredita nisso? Deixa quieto, deixa quieto. Eu não falei deixa nada porque eu não, não nem você... joguei nesse você mundo, né? Eu não sabia. Não deixa palhaçada comigo. <risos> eu nem você falei só, nada, eu não sabia, curioso, né? Ó, oh, Junior, onde que é o mar? Né? Tem que forçar as coisas. Junior, tu tá aí de barra. Eu vou pro ar, mano. Aqui não tá aparecendo nenhum peixe. Eu tô indo lá. Deixa o volume do meu jogo, que tá alto. Ah, baixei. Tô um lado do mar aqui, ter esse Pega lado aí. mesmo. Pega aí, asa, tu quer asa? Sim, sim, eu, vou... eu tô andando, já tô, já, já cheguei, já. Onde que é, Junior? Cheguei aqui no ar, tem, um, tem uns greenish asa no meio do processo. Isso aqui mesmo. E é. foi por todo o E volte aqui. Hum, hum. E Se não for voltar. desse lado, é do outro. Não, não é desse lado, fiquei triste. É do outro. Nossa senhora. Também faz. Aqui também. Aqui também tem, relaxa. Vocês estão minerando também, né? Ah, minera quando não dá vontade. Mais de banho. Fácil deixar porque o. Eu, porque o. Porque, é aqui, porque é o. o minerador aparece. Eu acho que é do outro lado lá. É não, é desse lado lá. É Entrou dentro da água com o negócio. Mas to... a sorte que ainda tem o archivo que eu. Isso é uma estátua do peixe milenar. Que porcaria é? é essa, Natal? É a estátua do peixe, achei. A estátua do peixe? Você pode pegar a estátua? Não, é tu escaneia ela. Ela faz parte da. da, da história do. Isso tá onde? do Syphon. Isso da pedra aqui no negócio. aí, deixa eu ver. Acha ela de novo, cadê? Aqui, aqui embaixo. Pode marcar pra mim? Aham. Uh -huh. Onde o peixe? Aqui, aqui dentro. Tá peixe gigante, Mas eu estou aqui nesse lago, mano. Ah, eu tô aí. parou na torre. Aqui. Aqui. Onde? onde? Tem aqui Tem uma estátua do peixe, milenar. Aí tem essa e tem a outra do outro lado do, do mar, no outro mar lá. Do outro lado. Da pedra atrás. Tu pula na água e tem uma entradazinha. Eu vou dar sim. Tá vendo o branco? Tu pode andar aí de boa, aí embaixo. Tu escaneia escaneia. Escaneia ela. Um tubarãozão gigante aqui, de boa. Deixa eu ver se spawna o peixe aqui. Eu confundi, não foi desse, desse, desse lado aqui que eu coisei não, mas tudo bem. que Eu esqueci mas de boa. É a segunda estátua que encontro? É na é outra pedra do, n, do outro lado, deixa eu ver. Uh, deixa eu abrir o mapa aqui pra ver se eu acho. Deixa Calma. O o que é que eu eu ver? Ok. Aqui do, aqui Os grenhers são muito chato, na moral. Ah, só se eu tô com a minha One Punch Man aqui, a minha Tiger Prime, tipo, é só um Shotgun. <risos> Conhecida como Shotgun. Que... Conhecida como Tiger Prime. Eu vou fazer um vídeo da, da Tiger dizendo One Punch Man. Tipo, é só, é só um tiro, mano. Todos os inimigos vão pro ar. Até nível 100 vai pro ar. É, menos, menos o nosso amigo Nox. <risos> Mas todos os inimigos com o Shot da, da Tiger vai pro ar. One, one Shot. Deixa eu procurar outra estátua do peixe aqui. Enquanto elas avisam, né? Ok. Enquanto eu vou fazer uma viagem aqui. Abandonar <risos> o objetivo, tudo fecha. O Oliver tá mais ou menos. Rapaz. Mais que isso. Que é o objetivo era é é. esse? Tá aqui. O que é ele? Não De apareceu boa. Apareceu a missão? A lot geralmente fala, né? Dessa vez não. A Lotus a praticamente a está abandonando a gente. Ah, a é uma chata. Vocês só querem pescar também? É. Vocês querem só ficar pescando? Isso vai dizer que tu tá fazendo o quê? Eu peguei uma bota. Mas é. <risos> agora? Ai, Jesus. Rapaz, eu peguei uma bota aqui no geral, ó. Mas pode vender bota? Não, pode vender no... Com carinha não, mas dá pra vender na nave. Na nave não, tu vai lá em equipamentos e vende. A bota. Ai, ai. Ah, o pior foi ontem que eu tava jogando, aí tinha um... Não tem um motorista dessas naves aí. Motorista da nave? É, voando... Da nave muito bugada a nave, eu acho que ele tava bêbado, tava entrando na água e saindo, parece um golfinho. Entrou na terra, saiu, tava muito bugado, muito. Eu só tô seguindo aqui o, o Júnior aqui e vai. E só vai, né? O é que sabe as coisas, então. É o informado, é o que tem mais maestria. Nível de maestria não, não viu? Mas. Ah, com mas 13, <risos> Olha, mas o Júnior pode Ah! 13, mas... ah mano! A... O... Na moral, eu tive. Eu me enganei agora. Eu pensava que o cara tinha 23 de maestria, mas o cara tem 13, velho. A... Eu, eu dele, olhei, tá, tipo. É, é porque eu olhei. Eu olhei o seu rico e tinha 23. Calma, 23. Sei, 23. <risos> Isso antigamente, quando não tinha um desenho da maestria, era. Todo mundo lia como se fosse um negócio. É depois que se tocava, sempre foi assim andando ainda, fazendo a, a jornada bastante. Já te ajudei, já é? quero <risos> chegar em 12 de maestria logo pra pegar a, aquela tickets oh. lá da louca É 13, não é 12 não, Vi? Tease wow. Prime é não, 13. Dan... Não, eu tô falando a Dani louca. De ah, de sim, capa. a Triggs Sankt. Eu nunca falar isso. Né? Triggs. Neloka. nazista lá. Neloka é mó nazista, já percebesse? Sozinho. É muito igual os conceitos. Muito, <risos> tu não tem noção. Mas eu é vou uma entrar. raça pura de não sei o que. É muito, muito nazista. É, adivinha que comprar, os, né? E adivinha que é os puros. Eles. Vai me dizer que isso não é nem um pouco, eu não sou nem um pouco nazista. Rapaz, sério mesmo? É, pô. Olha, ser uma missão, quem quer fazer? Eu vou fazer a missão, segura aí. Tem que depósito. Não, não. Mas aí, eu que quero pego, eu, eu quero pegar o prêmio de graça aqui enquanto procurar está, a estátua do peixe aqui. Ok, procura a estátua que eu vou te dar. Vamos dar uma pele pro Dark cada vez que ele faz uma missão. Uma missão. Ah, ele vai ficar é rico. Não é nada. Pô, vai ficar rico. Troca a pele por Paypal só pra ah, isso que ele queria, né? lixo Prime, afinal, o Prime Na hora que o baro chegar já vou estar com mais de 4 mil de Ducati Queria, eu vou fazer isso O Baru chega quando é... Eu tô, eu, tô fazendo, eu tô focando é nisso agora, eu não quero nem saber meu. Eu não posso jogar no mundo aqui, aberto Eu aí vou mesmo. marcar aqui aí tô resolve Por que, você não, por que você não pode jogar eu aqui? Lá. Porque o eu... meu computador não, não, não abre não Alguém tá no ponto 3 aí? O meu também tá bem zoado, trava direto o meu nem abre Tem a porta lá é o pra você. Tem um depósito. Não, a, a porta abre, mas só que demora bastante. Demo, o, pra ficar noção, o meu. Meio, demorou menos do que o Oliver na live pra abrir. Eu só observando. O meu nem abre a. a, a... Onde? Já tá um depósito. Falta dois. Vou marcar outro. Peraí, cadê? Já é aqueles laranjas, né? Depósito de laranja. É. É. é. Achou outro, hein? Eu tô nem aí pra ter uma noção. Eu tô. Eu não fiz nenhum lançador de ninguém, Eu tô bem triste. Tem que fazer. E eu tô de raio, não tô de Volt. Fiquei triste mais ainda. Nossa, o cara me detonou. Metade do dia pra fazer o segmento. É bem triste. O segmento pra depois fazer o um lançador. Eu passei tipo 3 dias pra apanhar polímetros, depois passei tipo, mais 3 dias pra apanhar hum, Oxion. Foi difícil, eu só que tive a ajuda de um amigo... De um... Eu tenho tudo, só falta a Iradite e o eu... peixe, óleo, óleo, óleo de peixe. Darte, sabes onde está Mas... o outro? É, eles me derrubaram, tô procurando a pé agora. Eu não sei porque eu parei de jogar esse jogo em 2015, senão eu tava mais de 20, 24 já. 20. Eu parei de jogar, mano, também. Eu fiquei, acho que um ano, quase um ano parado. Foi, não, não. também. Ah, ah, rapaz. Eu voltei em dezembro, pô, desse ano, do outro ano. Achei um aqui. Marcos, quase abriu, Pode abrir? Boa. Só falta um, só falta um. Temos 49 minutos pra abrir. Ah, pra procurar, procurar. Tu, tu, tu, tu. Tic tac, você, tic tac. Você, você, eu tô procurando a estátua do peixe pra tu e tu tá reclamando? Ah, minha estátua. Ah, tu tá procurando a estátua do peixe? É, faz parte da história do, do Cefon. Não pago nada pela estátua. Ah, eu vou Poxa. pescar, falou. Cadê você? está? depósito, estátua, depósito. Não achei. What é carinho, e te trata igual princesa. Acabou o tempo. <risos> ah, vai lá o 27 senhores. Aê. Bosta, negro. <risos> Só crédito. Que borra 200 de recompensa. Que Eu já tava aqui contando. Tá, Vipocóio. Beleza, rapaz? Seja bem-vindo à live. Que borra de recompensa. Grande, sabe, para o toda vez, toda vez que, é que eu vou fazer vida. uma caçada, a pior recompensa possível eu pego, nem que seja, tá ligado? Não tem a primeira recompensa, que é a pior que tem, eu pego a do meio, que é pior ainda do que a primeira. Toda <risos> vez é assim comigo, <risos> só pra tu ter uma nação. Coitado do Dark, pegou uma bota. <risos> eu peguei uma bota. Não, não, eu queria saber, como que uma aqui bota achei... tem 4kg? Quando a bota tá molhada, que pesa mais. É só se for um contorno Uai, pode ser O Contorno é pesado não, pra caramba Olhado com... Hum. Calma Deixa eu entrar o aqui te... Aqui, ó Bico de ar Nossa, eu, longe. Eu, eu só tô a 700 metros Assim, só O ponto que eu marquei é a estátua do peixe Tá aí, no, no ponto já, já tá marcado, tá longe, um pouquinho, só eu um pouquinho. em você, lentamente. Letalmente, você vai matar, é, velho, é. é. Esse ponto you aqui care? é chato, porque vai ficar parecendo o com a desgruda aqui, enchendo o saco. Rapaz. Não, não, eu, vou oh, eu vou pescar. É sério, lá vem, vindo já, eu já percorri <risos> 70 mil de Planes of Fadal. Falta. o meu falta só 10. 10 vai 9. O meu falta 30 mil. 30 mil o quê? Só. Só. Petros. Ah, peixe safado. Eu vou pegar você ainda, seu miserável. Minha cara. Opa, calma, minério, minério, minério. Encontrei cão minério. Ah, mano, eu vou pescar aqui. Ah, tá, tá nessa, pedra aqui. Leo, nessa pedra aí onde o Léo. É nessa pedra aí onde o Léo tá, se não me engano, tem uma pedra aí no meio. Atrás dela tá o um, um negócio do peixe. A estátuazinha. Aonde. Ah, super ah super, tá super. ali, ó. Super. Achei. Achou? Aqui. Atrás? Uhum. Marca aqui, Marcado aqui. Tô chegando. É aqui, ó. E bosta, errei de novo. Sumiu? É esse peixe, essa, esse peixe é safado, viu, meu irmão? Na hora. Ela sumiu peixe. pra mim eu peguei? O que é que sumiu? Acho que tá tudo sumiu, não. Ela fica atrás de uma, de uma pedra aí. Ela fica por aqui, assim, ó. Sem marcar, que vocês estão mais perdidos que. O que sozinhos é que, é que atrás de vocês? Tipo, por que, é que todos já estão no mesmo sítio? Ah, Porque é onde fica o negócio. Vai lá, Dark, fazer, tu não quer fazer? Vai lá. Nossa, outra missão. Vai lá, nossa... Isso é o escravo. Tô correndo lá. Aqui, ó, a estátuazinha. Aqui. A estátua tá aqui, embaixo. Estou chegando. É, Nossa! peguei o negócio do Dark! Gostando do Tenso. Onde sorriso que tá a estátua? De... Ele pegou o negócio do pegado. Vai lá na missão, vai lá na missão, Léo. Ah, eu já tirei. <risos> não, tira não, cara. Tá onde está Aqui atrás. Acho que já, eu já peguei aqui. Já? Olha, caiu na água. Eu vou pescar agora. Calma. Ah, eu, ok, what? Ah, eu tô indo na missão. Boa sorte. O que, que é isso aqui? Lá vem o Início, seu saco! Só dá um tiro em cada um. Enchendo o saco é complicado Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ainda bem que ele morre na água Ainda bem que o Gini morre afogado Acho que o cara é aqui, ó Ô, oh, Léo Léo, tu tá perto de mim na praia, aqui, né? Vem cá ah. Aqui, ó, desse lado aqui que, ó, Em cima daquela, daquela pedra ali Opa, vai lá. Segue maravilhoso aqui na minha life. Obrigado, ó, olha a cor da água, do, do sol embaixo da água. Ó, ó. É verdade. Solo. É bem clarinha, aí dá pra ver de boa. Não, pai, não de mim. O negócio é eles spawnarem, né? É só isso. Eles spawnam, já tem um aqui, ó. Uns aqui. É fato, né? Pra mim. <risos> pra mim não tem nenhum. Eles foram... Olha, encontrei... Encontrei... Aquilo, dali é olha, Aquilo ali é uma bota? Olha, Aquilo ali é uma bota. É uma bota. Ah. <risos> Aqui ali é uma bota, vê a pergunta do maluco. Ele não pergunta uh. nem se é um peixe, mas pergunta logo se é uma bota. Aí, peguei um. Quatro quilos. É Uma bota? Não, não Nossa, é. Andem, você é porque, tá porque tem um negócio de... ali que parecia uma bota, mas não é. Iradíssimo. Opa, você pegou uma castanha. A é castanha. <risos> é verdade, verdade, parece, parece, parece. Mais 4 quilos parece. de peixe botar Dark... que agora só fica voando, né, dá. Da... 9.8. Pai, já vou para ver a missão. Nem... O cara me derrubou. Um negócio, o Dark... legal de, desse mapa é você pegar uma Zef e sair voando ou uma Nizar. Uma Nizar, né, porque aquele é homem. É. isso aí não, não, voando. Acho melhor eu achar isso. Não, é não fuges, peixe, não fuges. Eu percebi. No máximo que eu peguei de comida. Ah, okay. é é um, um cartão. Ai fugiu, meu pai. Deixa eu matar uhum. esse guei com a lança de peixe. Dark, já ganhou um presente nessa sua live aqui, ó. Explosão solar. Sério, rapaz? Vai acabar morrendo aqui. Oh, Dark, Sim. Tanto já... explosão dessa ele vai acabar que em casa aí. Na cadeira. Ah, não. Eu já tô cansado de ser o explodido solar, já. Não ainda. Eu quero, eu quero, eu quero... É sério que Ninguém esses tá... filhos da uma... mãe botando o Ninguém... sinal? Tem, pra... Tem que ir pra nave. Ninguém mais faz incursão, né, velho? Ô, velho. Tá todo mundo inteiro. Com esse novo mapa aí que ninguém tá... Só vem a, na... só vê a naça, né? Se dá em questão, então tanto faz. Olha o peixe que foi embora. Tá vendo? Tá ficando vendo... Eu queria pegar aqui o peixe que foi embora. Tem um peixão ali. Não! Cadê? Cadê? Errou! <risos> não, Errou não, não, só aparece pra cada um. Só aparece cada peixe pra cada jogador. Peguei um, pegai um, um. Não aparece o mesmo peguei peixe mal. pra duas pessoas, não. Pera aí. Cancei, eu vou pegar esse peixe aí agora deixa eu resolver isso aqui rapidão <risos> Aê Nossa, 32 quilos O que eu peguei Num laguinho pequenininho ali foi um pegado laguinho que tem um jazer Eu peguei um ali de 38.8 Foi o maior que eu peguei até agora Eu peguei o mais. uma e quatro. Não, um gringo é desgraçado Matou o peixe E tem sinalizador, vai chegar mais daqui a pouco só eu que eu ganhei essa senha dando aqui, ou eu... de... ganhar. Essa aqui, ó. Não, que eu tô eu aqui. Ah, eu sei qual é a Eu tenho a de pobre, que é a do baro que você pega. Só free. Nossa, dois peixes. Mais um ali, ó. Eu, eu tô falando, aquela lança diferente. Não vê a diferença da lança, não, da primeira lança pra segunda. Pois é. É só, tipo, mais longe. Não, nem isso, eu acho. Nossa, agora. Por que, que, que, tá que o, o Dark pegar? Game tem a voz baixinha? Não entendi essa, não. É, eu já tô falando pouco, eu não tô falando muito. 7 quilos. Não, é porque essa voz tá baixinha mesmo, baixinha mesmo. Volume. Ó, é. oh, eu sou grande da pescador. eu dizer. um 1 elo. Ó, 15 quilos. É bem pouco. 4 kg 15 quilos foi pouco, o maluco pegou ali um de 34, 38. 32, 32. 32. Já peguei um de. E eu que peguei um de 84, meu filho? Não, pode, não. o máximo é 40, se eu não me engano. Não é não. Vai enganar outro 40. É, vai dar é um Se o máximo é 40, como é que. Se o máximo é 40, como é que o meu colega pegou de 54? Eu, eu já peguei. Ah, então de... ele é o bichão mesmo. Já peguei 38. O máximo que eu vi até agora é 40. É lógico, o máximo boca, que você conseguiu é, pegar. O máximo é 38. Não, o máximo que eu vi de todo mundo é 40. Você é doido. O máximo que eu peguei é. Eu peguei, foi 38,8. Sério que tem tá um Nox aqui pra encher o saco? É sério? Um Nox. É sério. Ah, não. não a porra do Nox. Tanto tem que bicho encher pra vim, logo o no... Nox. Pronto, morreu. Foi ver se não só tem pão. Foi ver se não só tem pão. É só lançar uma lata no Nox tipo, que eu vou... Vai... Pode pescar o... Peste com o Nox. Peste com o Nox. Meu Deus, velho. Tem uma balista ali enchendo o saco. Vai... Morre, demônio. Morreu? Morreu, Ah, mano, só tem sardinha aqui, na moral. Sardinha. Sardinha. sardinha. <risos> Agulha frita, tá ligado? É, é gostoso, é gostoso. Hein? É, gostoso. é verdade. Eu não gosto de sardinha. Eu não também desse peixão. Não, mentira que eu errei. Não, não, não, não, não, não, não. Eu ultrapassei oh, os limites. Ai. Não, não, eu errei. Um Olha o tamanho do peixe, eu errei, velho. O peixe é gigante. Foi o que acabou de acontecer comigo. Mas falta Peixe gigantesco, 17.2. Ah, peguei um de 6 kg. Eu tô pegando Peguei um peixe, um um 8 kg, 8.9. A namorada parou pescar muito tá da hora, você é louco. Relaxa, não sei por quê, mas relaxa. Olha, peguei um de 2 Peguei um peixe de 2 kg. Hein, Zeus, aqui ainda agora deu é memória suficiente de vídeo, olha. Aí no... o jogo fechou. No seu? Foi no meu. Agora? Não, da agora. Que é naquela Caraca, hora. deixa eu ver. Agora eu tô passando naquelas bandas de colégio aqui perto da minha casa. Meu Deus. Esqueci o nome Qual é. é o nome do é. negócio? Farra. Desfile. É, fanfarra, desfile e tudo faz. Mas aí, sua live tá passando aqui ainda, você jogando. É porque tem delay, né? 36 horas. quilos, rapaz. Caraca. Isso é o bichão mesmo, hein? Então. Eu tô aqui nessa cor azul. Eu acho que eu vou ter contigo. Acho que já, já levei todos os peixes daqui também. Por que tem três dois no Prime e três na minha. O que? Mano, calma. É no mesmo prime, mano. Faz, faz quilos que é, é, Ele, ele percebeu agora que é três no Prime. É. <risos> <risos> é tipo... oh, Cheguei... os green... os o menino é tá tentando é que... levar o peixe do Dark É vermelho, amarelo e preto Ai, tá Ai meu É, tá amarelo porque eu tô com a aeroskin ligada, né? Mas o meu é branco ah, O meu também é, né, tipo assim, vermelho todo, né? Mas pronto Eu tenho branco, tenho preto O meu é preto O meu é preto com azul O meu tem tudo, o meu tem tu... eu tenho quase todas as coisas Mas pronto Deixa eu me jogar aqui, pra aí, a... a aeroskin Pronto É branco ah, vamos jogar aqui também. Peguei, peguei, peguei, Pronto, Peraí, Pronto, aqui ó. O meu ele é preto com azul, um azul escurão. Aí eu não consigo ter a minha skin, então esquece. Pra mim, cara, o meu, meu warframe mais que eu coloquei, tipo, sandana, né? Ficou todo ajeitadinho. É meu Excalibur. Olha, Excalibur é muito que bonito. Que é louco. Que eu acho mais top nesse jogo Scalibor. É um FM Deus pra mim. Acho que o Scalibo é tipo um FM que é cheio das expectativas de todos os jogadores. Opa, apareceu Opa, dois aqui. Fica quieto. Este é grande, 2kg. É. Eu fico com Eu sei. você eu sei ainda conseguiu acertar esse bicho? É um parqueto, mano. A lança é pequena também, desculpa. 18,2 vai tirar na água, bicho, se esposa todo mundo, os peixes de todo mundo tá na água, né? Ele tá tirando pra cima. Eu vi agora. Acnew e impedir a feitolon. Se não funcionar. Se, se... Não, nem sei. Será que funciona no TerraList? Se funcionar, é muito OP. Muito. Ok, ok, muito up. ok. O que funciona no né? Terra? O que? Terra da List. se funcionar o link do Naidois, não sei, tem que testar. Testar o link do Naidois, tem que testar a Anew. Né? Tem que testar várias coisas. Que mim é melhor secundária, tirando a alfona. Iphone é o P, meu amigo. Não é, não, é boa, não é melhor, não. É roubada, a pelona. Roubada, a pelona, definição. E é que eu tô com o Riven <risos> <rir>, aqui <risos> da Kineo, da mano. Mobado. Espero que a minha Kineo, ela é pra combar com a mesa, tá ligado? A melhor com a mesa é. É. Mano, eu queria, velho, ter a mesa. Eu, eu sei, tá ligado? Eu tenho ela. É, mas. É, eu vou só lá, velho. E o pior que eu jogava de mesa e não sabia que podia segurar o tiro dela, não, vi? Segurar o botão pra ficar tirando, não. Eu criticava que nem um monozinho mas antes dessa mesa era muito melhor, era muito mais ok. Muito apelô nessa safadinha. Pela ah, velho, sério que tem greenie aqui enchendo o saco? Deixa eu matar esses putos aqui. Pense ah. que eu. É, quando a Vect. A Vect para me saiu do negócio e nem ia sair, eu esqueci de pegar aquela bosta. Eu tenho, eu tenho ainda um monte de relíquia dela. Eu só tô com a BP. Vai que eu pego. Só tem a BP, só. É bem triste. Cara, eu sou da época do Warframe que, tipo, até a navegação era diferente. Eu sei, eu tenho. Se tu pois for é. olhar teu inventário, se tu é dessa época mesmo, se tu for olhar teu inventário, lá no canto vai ter lá, segmento de navegação de não sei o que. É pra é. desbloquear os outros planetas. Antes, para você desbloquear, você tinha que matar o boss do planeta para pegar o. Exatamente! O negócio. Sendo muito daquele XD, seu boss. Não, ah, pô, pior que, que um não. Quilos. Eu jogo, eu jogo há dois anos. desde que eu parei. O quê? Joga de mais tempo do que eu, cara? Eu só jogo tipo um. também. <risos> Os dois tá que mais tem, O Dark tem dois anos e meio. Nossa, no birra rapaz. Tô 24 horas catando um item que é craftável. Tentando catar um item que você refaz. As minhas armas estão tudo pronto lá na forja, só falta tirar para pegar a maestria. Tem é tudo de uma vez só, Ó, oh, o Dark matou o passarinho, coitado, que dó, que dó, que dó do sério, passarinho. Cadê? Cadê o Zurubu? Deixa eu matar o Zurubu, cadê o Zurubu? bicho feio do caramba, cadê? Hein? Ele dá alguma coisa que o Dark ganhou ali, ó. Asa de cordóis. Asa de cordóis, que você usa pra comprar o... Pra fazer item, pra comprar o... a decoração dele. E coloca na nave, o tráfico de, de animais. Animais na nave. Mas tá cheio de mob aqui, cadê esse safado? Tô me atirando. Vini. É, aqui um não tá dando aqui, muito ah, peixe pra mim. Rapaz. Vou falar agora o, o nome de um mob que todo mundo odeia. Nullify. Pronto. Não, odeio, na moral. Véio. Eu odeio bombarde. Uhum. Bombarde, meu amigo, ainda você ainda aguenta. Agora a Nullify tá é foda-se. Eu vou cancelar mas, tudo. Mas, vou ó, negar o cara não tá dando tiro no, no, nos peixes. Quem? Odeio o cara tá porra, dando rapaz. tiro no peixe. É. Tô maluco. O Rene é complicado, né? E Juntaram todo mundo aí no mesmo laguinho, não, eu falei. Lado lado. Vou pegar não, o tem negócio. Tem duas pra... aqui, minha nossa senhora. Enquanto eu chego aí, tenta me... dar uma minerada aqui. Ué, você pode pisar na água, Dark? Não. Às vezes. É porque é raso. Eita, tem e, né? Todo negócio de água que dá radiação. radiação Pega aquela missão ali, segura aí. Normalmente é de noite que dá radiação. É alguns lagos específicos, na real. Pega essa missão, galera, pera aí, segura aí. Pega essa missão, lá vai ele de novo. Calma, ele não cansa, ele não cansa. É frenético. rapaz, eu... Mais chance Pera, que eu fui grande. descobrir hoje que tem um negocinho, no no, uma navezinha assim em cima do nullify, que se você atirar lá, é sai do escudo dele na hora. É sério isso? É sério, sem zoeira. Meu Deus do céu. <risos> você tem que ser mais curioso, tem que tentar fazer as coisas. É porque, assim, normalmente eu dou tiro no escudo mesmo. Eu fui descobrir hoje. <risos> Aí, ah, como você joga de tiro, só dá um tiro só, né? É, não, os, dois, os dois no caso, né? É do não, Plexão. só só precisa de um, pô. Se você tiver... Como ah, sabe? não. Mod. <risos> Melhor mod? Não, pô. Vamos vender ele pro meu pele, que a gente... A gente vai rir com esse mod. O carinha <risos> que ofereceu... É, eu, tava, eu tava de olho, vindo no chat. Legal, foi o carinha que ofereceu 4 BP do... Do Frost Prime, pelo BP da Triggs. 4 do Neuro, do, do, do Frost não, o Neurovisor do Frost, 4 4 BP do Neuro, do Frost, pelo Neurovisor da Tigris Será que o cara tá... Neurovisor o, da Tigris? O neuro, eu confundei, pela BP Eu tô mal confuso aqui De Aqui rolando. ó, vem cá, vem cá Ô... Júnior, Júnior, Júnior eu, eu tô bem longe, mas eu tô indo Tá, só vem aqui Só vem eu tô minerando, eu tô indo com a caminho minerando. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Esse jogo virou Minecraft, bicho. Tá <risos> <risos> o bagulho. Pescar. Pescar, tá roubado minério Vou fazer uma cabana aqui, aguenta aí, segura aí. Tá é, fazendo fazer uma cabana aqui. É. Opa, tijolo, as <risos> portas tá aqui. As portas. Porta... Quem faz, cabana, quem faz cabana mesmo é o. A nave bugada aqui. Eu vou tirar um print para depois mostrar para vocês na Steam mesmo. Vem cá, rapidão vocês. Na moral. Tá muito bu... A nave bugou aqui, A e ficou embaixo do, do, do, do corpo de um corpo um centro e ele tá aqui. Esse inimigo aí Cadê? Quem é? eu tô. Chegando aí. Tá marcado. Foi o que eu marquei. Vem, Vem logo, qual é você Eu não tô zoando, é sério. Tô chegando aí. Mano, os que não conseguem ter a vida, what the fuck? Leva vai primeiro. A nave embaixo do, do bagulho. Oxi! O que foi pro tem, vi? Oxi! Oxi! Vamos derrubar, vamos derrubar, vamos derrubar! Tô chegando! Não, derruba não, derruba não, derruba, não derruba não para os caras, vem! Eu tô a tô chegando, calma, não tinha Acho que tava muito sal, e ela que ia ficar aqui, né? Calma, eu tô chegando. Isso, né? Hoje tem uns um caras em cima dela, tio! Oh, não tô vendo agora, é isso aí? <risos> Eu não quero ver isso. não, os não. Mata os caras, não. Nossa, ela tá bugada. E aqui... os caras cara em cima dele, ignorando a gente, tá ligado? Em cima é. dela. É oh, isso aí vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás Ela desbulou, ela desbulou Ô Júnior, você o quer é? ver o, o outro peixe? Onde? Aqui ó, vem cá Eu não sei se você sabe, não sei Fala no mar que eu tava, eu já peguei É um que, que fica boa. no arco Qual peixe? Não, não. Esse eu vi não. Esse daqui, ó, desse mado aqui. Oliver, o lançador já um ninguém infinito. Não, ele acaba. Eu, eu, eu passo o tempo todo aqui nesse, nesse negócio de sentiente e eu não achei o peixe. Vem cá. Eu venho aqui direto e não, não, não cai o peixe aí, não. É tá uma missão, pessoal. Vamos fazer ela. Que é assim, ó. Só vem. Eu psiquei. É onde? Subi aqui. É em cima do ar, cara? é? É. Que troll! Aqui. Ei, já cheguei. É sério que tem um beijo em cima do. Mas estão tentando destruir aqui a nave. Hein? É sério isso? É sério isso? É sério? É? É sério? <risos> Bom, já está, já cheguei a nave. Tá? Destruiu, destruiu. Fui eu, é mas foi, muito obrigado. Tá Bora pra missão? aí, eu vou aqui. Corre para a missão. Vamos todos, pessoal. Vamos todos para a missão. Só podemos ter uma chance de encontrar o depósito. Ah, aquela de achar os depósitos lá, né? <risos> ok. É bom quando eu estou de volta, que no instante acha que eu só correndo tudo. Olha, o meu lock corre mais que o volta. E a lock full. lá no movimento. Rush e armadura agility. Meu loco tá com 4.0 de velocidade de corrida. O meu tem... Pra que? Qual a necessidade? Desnecessário. Achei um aqui. Achei um aqui já. Eu aumentei a duração por causa do. pra ele poder ficar mais tempo invisível. E também aumentei o sprint dele, pra ter mais distância. pra despachar mais rápido. pra chegar mais rápido nas missões. Eu só uso um tipo de missão que é de espionagem. É desnecessário, na moral. O que, que é desnecessário? Eu tá muita multiplica no lock. Eu não coloquei o meu nome. O meu acho que tem 1.5 de velocidade. Ah, isso de boa. Acharam o depósito? Só faltou. Não, achei um só. Eu não achei nenhum. Achei. Boa. Abre. Ah, Agora vem a recompensa de bosta. 15 endo. Olha o Tá meio de endo, tá tudo certo. Tem 40 mil dinheiro, só pra ter uma noção. Eu não quero menos, que eu, eu quero a parte da garra, ao menos isso que tem de dentro do presente. Eu tenho eu tenho um kk din. É amigo, parabéns, viu? Você não usa pra porra nenhuma. Uso sim, pra negociar os mods. Eu tenho todos os meus mods. O, o Dark da, tem 3kk? Eu não tenho mais 1, mano. E aí, foi aí, e Vai e aí, e aí, e vai e Vai O, o, o aí, e Já e o já. aí, e aí, e aí, e e Aqui onde que eu moro é 6h40. Lá no Dark é, é 5h40. 4h40 aqui. É um cedo. Lá no Aí não sei. Aí é horário de verão, Dark. É. Dark é de não, e as depois também não é. Tem uma hora de verão. Que diminuiu uma hora. Nossa, só tem uma rotão feia aqui. Ainda bem que vocês me soltaram, eu acho. E aquele suporte de, de negócio da de Queen vai ficar ali no mapa pro resto da eternidade? É. É, é super medo de vida, né? É. Só pra marcar o lago pra mim. É. Melhor maneira de marcar, né? É. O do Geyser, né? Gente, vamos uma noite é isso? Vamos! Depois nós matamos o Ternalist, normal. Vocês vão tentar matar o boss. Dois já. Vamos ter que pegar ele no vai início da noite. Eu... Um, dois amigos meus. Agora tem que achar ele rapidão, tá ligado? Quando começa a noite, que o um, que um onco falar... O um onco fala, é... Um grande... Um negócio assim, aí é que ele spawnou. Opa, esse aqui é grande. Errei. Sacanagem. Eu o cara erra o peixe grande, é sacanagem. Agora os pequenininhos é uns caiporinha, viu? de pegar, viu? Oi, tava um gigante pegar um pequeno, mano. Que azar o meu. O pequeno é difícil de pegar. Eu peguei um de 14 quilos, mas é bem grande, É O Greeny batendo no... Opa, 17 quilos. Assim no no Dark ser... Grime. Eu tô vendo o Greeny. Ir comendo o, o, um rino vermelho assim do lado, de boa, batendo. Oh, no foda-se ali, olha lá! Dois, vai vir mais um agora pra festa. Você já tem muito peixe aí? Eu? Eles querem roubar algum peixe, assim. Vê quantos peixes vocês têm aí? O peixe vai voltar, né? Pro pra sete Mas, peixe... Vocês sabem, se trocar o host, a gente pode perder, né? É. Só? Se eu fosse, eu sei, saía dessa missão aí. Antes que caia o rocha aí. Mas quem é o rocha? Essa é a questão. É o Dark. Não, é o. Ah, então, aí, aí que vocês têm que sair mesmo. É o Léo. Então querendo é sair, que é isso. Pra Adeus isso, peixe. os peixes? Bora sair e voltar pra não perder os peixes? Eu tenho pouco peixe, tô com muito peixe, não. Alguém tá perto da missão? Missão. Não. Não sei nem pra que lado é. Não tá nem aparecendo Muito pra mim. Muito longe. É de sextos, tá longe. E esses Guini? Na moral? Sério, é chato. Na moral, na real mesmo. Esses voadores aí? O cara não se pode pescar mais em paz. Fica quieto, fica quieto. Fica quieto, pá, Estudo contigo. Não pode mais pescar em paz nesses tempos de hoje. Eu preciso de te ter meu fechamento é você, mozão. É nova. É nova, Zeus. Ah, isso aí é fácil. Só sair matando. Esse, essa missão aí é só matar todo mundo e esperar achar o caninha que tem um negócio. Quer ajuda? Vou fazer a chacina aí que a gente vai fazendo. Nossa, o cara me. Se quiser ajudar na missão, vou te ajudar. Pô, o Oliver só mata todo mundo. <risos> mata a galera aqui. Vou matar, fazer a chacina assim do Seu bumbum balança, então joga essa poltronk. Toma, toma. Toma. Toma, toma, toma. Eu gosto da música, é meio duvidoso, viu? Mas de boa. Eu vou ter que mudar de live agora, pra ver se eu consigo ganhar alguns presentes. Abre várias lives. É fazer... 20 quilos. 20 quilos. Vou deixar esse negócio da live quando eu for dormir. Dá muito mais futuro. Por exemplo, é, é muito bom. Eu vou abrir umas 5, 6 lives pra ir. E vou... é, Ixi, eu quero dormir. Os VAP 18. É. Olha, oh, não, mais que 18. Já abro umas 20, 20 então. Ah, não, mas vai contar dando roda 20, só roda 18. Só roda 18? Então eu vou abrir 18. É, é, é, o, o problema, sabe qual é o nome do problema? Memória RAM. <risos> Ah, então, tá Eu tenho esse problema aí, mas não único vai afetar não, por causa é da internet. Eu vou um conectar um... na outra. Se eu, mais... bom, eu tenho 6 GB de RAM só. Eu quero aumentar o meu o meu, a meu o meu processador, mas é impossível. Não, não é o processador não, é a memória RAM, porque é o, se for Chrome, se for Google Chrome é muita não, memória RAM. Não, o meu computador precisa é aumentar o processador. Tem muito pouco, eu quero fazer live, mas não posso ter pouco processador. Então, eu tenho que comprar um computador novo com o mais processador possível. Entendi. É que o OBS tipo, só permite 12,5 dois, dois ou 2.000 dois, dois de. Eu sei, sei, sei. É, eu tenho 1,500. Então, 1,500 não chega para fazer live. Tá sempre a bugar. Eu voltei. Fazer. Eu já fiz vários testes com todos os programas possíveis. Oh, recompensa é. top! É. Oh, recompensa boa essa, rapaz. <risos> <risos> Top. Ah, aí, tá meu aqui. Deus, falta poucos minutos pra escurecer. Então vamos sair, entrar ou vamos continuar aqui? Bora sair. Bora sair rapidão. né? Antes que. entra, entra pra não perder é. nada. Passada a rinochage aí que eu cheguei rapidão. É. Tem dia todo indo no rinochage, tá ligado? Eu já cheguei. <risos> meu, assim, esse dinheirinho de voadeus tipo são mimosos. Deixa eu aqui. Você sabia que se aumentar a duração do não é nem o alcance, a duração? O, é o alcance. Se você botar o alcance no rino, aumenta a largura do, do charge. Eu fiz uma build só para para 4 Tem pouca duração, então tu, quando tu vai usar um, um é bem curtinho né, a distância. Uh -huh. Eu também tenho, eu tenho muita distância, eu só pus mesmo para 4, só fiz a build mesmo específica para 4 dele. A distância é a, distância, a largura do, do impacto do hit. Ah, então talvez aumente um pouco assim a largura dele para. Eu vou fazer a Zef, que ninguém joga com Zephyr, só para pegar a maestria e sair voando pelo mapa. Olha, eu tinha a Zephyr eu tive que vender para fazer a Meg. A Zephyr é um Warframe que eu tipo. Eu faço venda, eu faço venda. Eu nunca fico com ela, tipo, sim. É. Você usa em momentos específicos ou é escravo de maestria? É normal? Não, por acaso eu só tenho ela porque eu gosto dela, mas eu quando eu preciso de outro F eu tenho que vender ela. Ela é um filme que eu gosto, também né? Ela é um filme que eu gosto. O fato de gostar dela, mas nem uma frame que eu uso muito, assim, para as missões todas que eu preciso. Então, já, yeah, eu fico ah, okay. de... com ela e depois de... deixo, no... outra vez, deixo ela jogada no, no arsenal. Quando eu... Quando eu, tipo, não preciso de espaço, eu tiro ela. É bom no... do Dark mudar o nome da live aí pra... É, oh. mat... Titano, ma... Titano e fa... é, matar o Terralista e, ma... e falhando miseravelmente. Cadê a galera? Ah, essa, acho que dessa vez vamos conseguir. Falta. Eu acho que vai. Tá cá, tá, se, tá vamos, tão... olha, se voltamos com armas certas, ter, conseguimos. Vou pegar a Tenora. Eu vou pegar Volta a tenora, pra... eu vou, pegar tenora. Eu vou trazer. Eu vou trazer uma... Não. Uma arma acho que não, vi. Acho que falta muito. não Deixa eu ver aqui. Falta, falta. Falta muito, sim. Oito ainda, falta. Mas é bom a gente sair e entrar nu. Então, eu... Faltam uns 50 minutos ainda. Eu vou voltar pra nave, vou mudar da arma já. E quando eu voltar... Gente... Não, não pensa, não pensa voltar pra nave não, mas... Ah. Dá pra mudar em certos. Quando eu voltar? Dá pra voltar em certos. Mas eu vou voltar pra nave, porque quando for entrar eu entro direto em, na, na planície. E ah, o Dark chama outra vez de O meu jogo travou, porque o meu VC é uma batata, mas tudo bem, acontece.